faz direitinho, Todo, faz concentração, meditação, mantra, puja, asana, faz tudo corretamente. A sua, o seu organismo físico e emocional se modifica. você enfrenta aquilo, se desmantela. Medo é uma coisa que quando você enfrenta, desaparece. E ciúme também. Desaparece. Passou um filme muito interessante na década de 70, chamado... God Spell, não é gospel, God Spell, God spell. Muito gostosinho, muito meiguinho, muito interessante o filme, as, me... as músicas do filme muito boas. E é como se estivesse representando o Evangelho, mas numa num atmosfera hippie. E era uma época, quando esse filme foi feito, era uma época em que realmente a moçadinha era hippie. Eles não estavam fantasiados de hippies, todo mundo era. E, numa das cenas do filme, o personagem que representava o Nazareno se defronta com um monstro. Era penumbra, era a noite, e aparecia um monstro enorme, uma coisa horrível. E aí ele enfrenta esse monstro. E, no que ele enfrenta, os outros membros da, da trupe ali, os que formavam, que representavam os apóstolos, tudo garotada, tudo ripaiada, aí eles saem de trás do monstro e não era monstro algum, era um com uma tampa de uma lata de lixo, o outro com um tubo de aspirador de pó, o outro era com um vassourão de limpachão mas aquilo tudo montado, de acordo com a criatividade do diretor do filme, você olhava aquilo e era um monstro, sabe? era como um Transformer. Né? E, e na hora em que ele enfrentou aquilo, se desmantelou e não era nada. E o Guardião do Umbral é um pouco isso. É um somatório dos nossos medos, mas quando você enfrenta direitinho, você vê que não precisava ter medo. Medo é muito uma abstração criada por nós. Nós podemos ter medo de qualquer coisa que nós inventamos. E podemos deixar de ter medo de qualquer coisa. Fiz fazer um pouco de psicanálise. Acabei não fazendo, né? mas fiz duas ou três sessões só. Queria ter continuado, mas não dava tempo, viajo muito. E aí, na uma das primeiras sessões, ela queria saber dos meus medos. E aí eu parei e pensei... Meus medos. Olha, fulana. Não tenho. Mas como não tem? Todo mundo tem medo. Isso é, mas você sabe, eu estava aqui pensando se eu tenho medo de morrer. Não. Se eu tenho medo de ladrão, não. Se eu tenho medo de acidente de carro, não. Se eu tenho medo da minha mulher me trair? Não. Não tenho medo de nada, pai. Medo de barata? Não. E aí ela tentou me convencer de que eu tinha que ter medo de alguma coisa. Uma pessoa normal <risos> tem medo. E depois de algumas conversas, ela concluiu. Descobri de que, é que você tem medo. Você tem medo de ter medo. <risos> Mas, na verdade, não. Na verdade, o, o que acontece é que, por algum acidente de percurso, talvez por uma certa predestinação, uma certa tendência a essa proposta toda que nós estamos hoje compartilhando, desde menino eu consegui me livrar disso. Eu tinha três aninhos e me lembro que eu estava caminhando, sonhando, né? Estava caminhando numa casa, era um sonho em cores, me lembro muito bem, eu estava caminhando numa casa que tinha piso de tábua corrida, e eu estava carregando o meu travesseirinho, três aninhos, que bonitinho, né, De Rosinho, com três aninhos de idade, carregando o meu travesseirinho debaixo do braço. E eu ouvia atrás de mim os passos do lobo mau, tum, na madeira, tum, tum. E aí começou aquele clima de pesadelo, né uma criança com três anos de idade com medo do lobo mau que está vindo aí atrás, que ele não vê, mas está escutando os passos. E aí eu olhei para o travesseirinho e disse, ah, isso é um sonho. E acabou o pesadelo, não tive mais pesadelo, passou a ser um sonho. E dali para frente nunca mais tive pesadelo na vida. Então eu venci os medos mesmo. Nem tanto pela filosofia, não, um pouco talvez pela, pela predisposição genética, vai, não sei. Qual foi a razão? Mas o fato é que não tinha pesadelos. Com... E, e, e eu disse: ah, para com isso, medo de ter medo. E, e o medo pode ser vencido facilmente. Então, não come carne, não toma álcool, não fuma, não, não usa drogas, mas gera ódio. Briga com o namorado, com a namorada. Obrigado. Briga com o cliente, briga com o chefinho, briga com a amiga. Está né? mal com a vida, né? vive brigando com todo mundo, sempre cobrando, insatisfeito, encrencando essas pessoas que são azedas, são amargas, né? são difíceis de digerir, são indigestas. Não adianta nada, está praticando as técnicas religiosamente mas sai da aula onde fez mudra, puja, mantra, meditação, olha como eu sou santo, aí chega lá fora, quebraram o vidro do carro dele e roubaram o equipamento de som do carro. Aí pronto, fechou o tempo. Aí uma nuvem preta paira sobre sua cabeça e a pessoa começa a sentir coisas muito feias, muito pesadas. E quando nós falamos sobre isso, não tem nenhum moralismo. Não é por motivo moral, não é para ser bonzinho, é por uma razão objetiva de não sujar o seu corpo que você limpou com tanto cuidado durante tanto tempo e agora vai se sujar toda outra vez por causa de um ódio que você sentiu do ladrão ou medo do outro ladrão ou inveja ou ciúme e todos os outros sentimentos que são assim. E nós percebemos muito facilmente, não precisamos de nenhum... Sacerdote ou pastor para nos dizer que tal sentimento é ruim. Você sente. Quando você tem um desses sentimentos, você percebe que o corpo se suja, você nota que está sujo. Você fica adrenalinizado, você sente dor de cabeça, você fica embrulho estômago, dá tremores. São todas essas manifestações de intoxicação, de envenenamento. Então, Nesse sentido, se não mudar o seu comportamento, não mudar o seu código comportamental, as técnicas não vão funcionar, porque você fez todas as técnicas corretamente, mas sujou todo o seu organismo, então você não vai conseguir fazer com que a energia passe pelos canais, porque eles estão esclerosados. E se não subir, não chegar aqui, você não entra em meditação, e se não chegar aqui, você não entra em hiperconsciência. Não entra em samadhi,